de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação, ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome, ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, que o Evangelho que ouvimos perdoe nossos pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Enquanto você vai se assentando, meu irmão, minha irmã, nós vamos cantar juntos. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, eu confio... Senhor Com fé Esperança E amor Mais uma vez Eu confio Em nosso Senhor Com fé Esperança E amor Eu confio Eu confio Senhor, com fé, esperança e amor, queridos irmãos e irmãs aqui presentes na paróquia São Benedito, você que nos acompanha ao vivo pela transmissão através da página da paróquia, sejamos todos bem-vindos, bem-vindas. Liturgia da palavra é um momento maravilhoso em que nós Ouvimos aquilo que o Senhor tem a nos dizer A cada domingo do tempo comum O Senhor vem trabalhando na nossa vida, no nosso coração E nos formando Nos formando seus discípulos Nos formando seus seguidores Cada um de nós você que está aqui na igreja, você que está em casa, paramos para celebrar, viemos para celebrar e celebrando a palavra de Deus, estamos nos alimentando. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós estaremos sendo alimentados por ela. E aumentando a nossa confiança no Senhor Para que nós tenhamos confiança em alguém É necessário conhecer bem aquela pessoa Não podemos arriscar a sorte De confiar numa pessoa que nós não conhecemos É por isso que o profeta Jeremias Começa hoje dizendo Maldito o homem que confia no homem Maldito e faz a sua confiança ser na carne e na força humana. Mas espera aí. Quer dizer então que nós não podemos confiar em ninguém? Não é isso. A questão é que o profeta está dizendo que toda a nossa confiança deve estar voltada no Senhor. Porque Ele é aquele que não nos desilude de maneira nenhuma. Pelo contrário. Deus honra a nossa confiança. E se nós confiamos no Senhor, é porque nós o conhecemos. Conhecemos o Senhor por meio da sua palavra. Através das nossas experiências pessoais com Ele, nos conhecemos. Por isso podemos dizer que é feliz quem a Deus se confia. E a liturgia hoje quer nos provocar. Para que todos nós façamos este questionamento. Será que de fato eu confio no Senhor inteiramente? Você confia no Senhor inteiramente? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Por isso que nós cantamos, eu confio em nosso Senhor. E o que acontece quando alguém confia no Senhor? Hoje a primeira leitura e o Salmo falam a mesma coisa. Quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto a um ribeiro Esta árvore então tem suas raízes E estas raízes são capazes de extrair tudo aquilo que a água pode oferecer Qual é o resultado então? Esta árvore poderá crescer frontosa Com muito ânimo, com muita força esta árvore que é plantada junto a um ribeiro, ela tem todos os minerais que ela precisa para que ela possa produzir frutos. E não vai ser qualquer fruto não, vai ser fruto do bom, porque ela está bem irrigada. O que mais uma planta gosta é de água, o que mais ela quer é ser irrigada para que ela possa crescer. Assim também é a vida humana. Quando conhece Deus, vive em Deus, confia e se entrega a Deus, esta pessoa estará sendo irrigada pelo Espírito Santo, com toda a força, com todo o amor do Santo Espírito, com seus dons, com seus talentos, com a sua alegria. Então, hoje nós podemos dizer que confiar em Deus é depositar nele todas as nossas expectativas. Porque quando nós colocamos toda a nossa confiança no ser humano, ou nas máquinas, ou no dinheiro, ou nos bens materiais, nós vamos experimentar uma grande queda. Nós vamos vivenciar uma grande frustração. Porque nada e nem ninguém... Pode fazer por nós aquilo que Deus faz. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus dentro do nosso coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus dentro do nosso coração é idolatria. Se torna então ídolo. E olha que tem muita gente por aí que idolatra um político, um time de futebol a conta bancária, o carro e assim por diante. Por isso essa pessoa se torna maldita, conforme diz a palavra do Senhor. Mas é bendito aquele que coloca Deus em primeiro lugar do seu coração. Esta pessoa será digna da salvação. E hoje Jesus, no Evangelho, confirma tudo isso. Em primeiro lugar, ele diz aos discípulos, quer dizer, cada um de nós, nós que estamos aqui, você que está em casa. Bem-aventurados sois vós, os pobres. O que significa ser pobre? É não ter nada? É ser miserável? Não. Ser pobre significa ser desapegado. Você pode, por seu direito, ter todos os bens deste mundo. Mas não colocar estes bens dentro do coração e servi-los. Se você consegue, então saiba que você é um bem-aventurado. Mesmo você tendo tudo aquilo que você tem, então quer dizer que Deus é o centro da sua vida? Sim, então você é bem-aventurado. Os pobres, que a palavra está dizendo, são aqueles que confiam inteiramente em Deus... E não permitem que as coisas mundanas corrompam seu coração. Bem-aventurados são aqueles que passam fome. Que tipo de fome? A fome de amor. A fome de justiça. A fome de paz. A fome de fraternidade. Porque se nós temos fome, nós vamos em busca. Se eu quero que o mundo seja um mundo de paz... Eu começo a viver a paz aqui Se eu quero que a fraternidade aconteça no mundo Então eu preciso promover ela Promover a fraternidade onde eu estiver Então quer dizer que eu sou um faminto Um faminto pela fraternidade Se eu quero que o mundo seja amor Eu preciso ter fome de amor Então eu preciso fazer atos de amor Para que então as pessoas também possam se espelhar nos atos de amor. Serei então bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles que choram. E quem de nós não enfrenta certas situações na vida? Quem de nós já não se desiludiu com alguém? Como disse a primeira leitura. Quem de nós já não chorou por desilusão? Então... Se isso já aconteceu, somos bem-aventurados. Porque se nós agirmos desta forma, então nós estaremos buscando a Deus. Buscar a Deus nos momentos das alegrias, das tristezas. Buscar a Deus nos momentos em que nós estivermos tristes, sentindo toda a fome, sentindo toda a pobreza. Ou também... Aquela sensação de impotência, quando nós não podemos fazer alguma coisa por alguém, também seremos bem-aventurados. E Jesus diz que é para que nós então nos alegremos, porque será grande a nossa recompensa. Que recompensa é essa? Que recompensa nós teremos porque nós somos desapegados das coisas deste mundo? A recompensa no reino dos céus. Esta é a maior e melhor recompensa. Aquilo que Jesus nos prometeu. Eu vou para o Pai, mas de lá eu prepararei um lugar para vós. Quer dizer, quanto mais nós vivermos atos de amor, maior será a nossa recompensa no céu. Quanto mais nós chorarmos ou passarmos estas fomes que estávamos falando... Mais rico será a nossa consolação no céu. E Jesus continua. Ai de vós. São quatro ais. ais de vo, ai de vós ricos. Porque já tendes a consolação. Quer dizer, ai de você que se deleita nas coisas deste mundo e se esquece de Deus. Ai de você que vive numa fartura esbanjando e não encontra Deus nas coisas boas do mundo. Ai de vós que agora rides. Porque serão punidos com as lágrimas. Quer dizer, ai de você que não se importa com nada. Ai de vós que buscam elogios. Quantas vaidades. Muitas vezes nós vivenciamos. Estas vaidades de fazer as coisas para se aparecer, de fazer as coisas para as pessoas elogiarem, de fazer as coisas para que as pessoas digam, nossa como o fulano é bom, como a fulana é caridosa. Jesus diz o ai de vós. Então que hoje ele nos livre de nós cairmos neste ai de vós. Mas que nós sejamos os bem-aventurados de Deus, que esperam nele uma grande consolação. E esta consolação nos será dada na vida eterna, como nos disse o apóstolo Paulo na segunda leitura. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, a nossa fé seria em vão. Quer dizer, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia de sua morte, ressuscitou e vive eternamente, para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar vida e vida eterna. Então a segunda leitura hoje, na realidade é uma catequese, que todos nós devemos sempre pensar, Cristo ressuscitou, então nós também faremos parte desta ressurreição, quando Concluirmos a nossa vida neste mundo Seremos ressuscitados com o Cristo Para com ele vivermos E lá com ele recebermos toda a recompensa Cristo ressuscitou como primogênito dentre os mortos Quer dizer, agora Cristo abriu as portas da eternidade para que todos nós também tenhamos esta maravilhosa transformação que é a ressurreição. Vamos pedir hoje ao Senhor que nos dê a graça do Seu Santo Espírito para estarmos como estas árvores que a primeira leitura e o Salmo disse, plantada junto ao ribeiro. Que o Santo Espírito de Deus venha regar a nossa vida, aumentando no nosso coração a confiança e que assim nós estejamos sempre preparados para vivermos as bem-aventuranças que Jesus hoje nos disse. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.